Salve a todos, estamos em Parashat de Nossa parasha fala sobre Jacoba Ele sai da casa dos pais dele para ir para Haran para achar uma esposa. E lá no caminho está escrito que ele dormiu, ele sonhou sobre uma escada que está no chão. Está chegando até lá, até o céu E tem anjos que estão subindo. Anjos que estão descendo. Explica a Rashi. Os anjos que estão subindo. São os anjos que estavam acompanhando ele. De Eretz Israel. Então agora eles estão subindo. Porque ele vai sair de Eretz Israel. E os anjos que estão descendo. São os anjos que querem acompanhar ele. Em Chutzlar, Fora de Eretz Israel. E a pergunta é. Por que isso é importante, até trazer para ele um sonho disso? Fala que a não tinha sempre anjos. Por que alguém vai dar importância aos anjos de Israel, anjos de Rutzáret? Como se fossem anjos com passaporte israelense. Ou os anjos com passaporte de, desse país que ele está indo, Haran. Para que é importante isso? sabe, sábios explicam que Yaacov avinu nesse momento, ele tá mudando totalmente a vida dele. Desde Yaacov avinu que Rabino estudava o dia inteiro, está escrito 14 anos, estudava na yeshiva de Shemba Ever, quase sem dormir. Anos e anos, Yaacov, Iishtam Yoshevo fica na tenda, e só estuda a Torah, e agora é o Yaacov, que vai ficar como o pastor, fica no campo, fica com os carneiros, totalmente a vida dele vai mudar. Vocês podem imaginar, Rabino Chaim, Chaim Kanievski, alguém que estuda, que estudava o dia inteiro. De repente fala Rabino Chaim Kanievski, e está indo agora trabalhar na fazenda com os carneiros. Vocês podem imaginar que mudança na vida. E aqui tem uma mensagem para Yacob Os anjos de Eret Israel, que os anjos que representam o espiritual total, Eret Israel, que é Kedoshah e Santa, tinha até agora uma missão de estudar a Torá espiritual totalmente o dia inteiro. Esses anjos de Chutzlaret, os anjos da parte material que está indo agora acompanhar Yacob para a nova missão que ele tem. A nova missão de ser pastor no campo. Qual é a missão? Por que é tão importante de trabalhar no campo? Será que é importante? Vamos ver uma coisa incrível. Jacob chega lá perto do poço. Está vendo que tem Rachel? Gostou de Rachel? Queria casar com Rachel. Aí ele vai para o pai dela e fala diretamente. Sem negociação, sem nada. Eu vou trabalhar sete anos para casar com sua filha. Como sete anos? Por que sete anos? Fala a rabi Benatar, sete anos. Jacob vino e fala para lavar normalmente um escravo é seis anos de acordo da Torá. Seis anos. Então eu vou trabalhar sete anos. Capricho. Eu vou caprichar para você. Para casar com Rachel. Um segundo, Jacob vindo. Um segundo, cadê a negociação? Como um bom judeu, sabe negociar? Faz uma negociação. Fala dois, ele fala três, fala quatro. é, Faz uma negociação. Como você foi lá para dar o preço cheio? O que está acontecendo? Por que você dá o preço cheio? Eu, eu, vamos imaginar, se Jacob não gostava de fazer isso, fazia a vida inteira com o pastor no campo, você entender ele gosta disso. Mas é como ele não sabia fazer disso Ele estudava o dia inteiro. Agora que ele começa a trabalhar aqui, só caprichar, o que está acontecendo aqui? E ainda mais, quando ele termina esses primeiros sete anos, tem escrito esses sete anos eram como alguns dias para ele. Tanto amava Rachel. A pergunta é quando você espera uma coisa que você ama. Então esses dias não vai ser como passando rápido. Vão passando devagar. Então por que está escrito como se você passou assim rápido? E ainda mais. Terceira pergunta aqui. Depois de sete anos. E Lavan coloca em vez de Rachel. Coloca Leá. Leá. Ele casa com Leá. Depois disso. O que tá acontecendo? Que depois de sete dias. Aí. O... O Yaacov casa com o Rachel. E aí ele vai precisar de trabalhar mais sete anos. Está escrito no Passuk, vai avô de imorot-cheva-shanim-acherot, ele trabalhou com ele mais de sete anos, quer dizer, mais sete anos que trabalhou além dos, dos primeiros sete anos. Então, está escrito no Rashi que esses sete anos eram com emuná, quer dizer, ele não faltou um dia. Fez esses sete anos com capricho, exatamente com os primeiros sete anos. A pergunta é, Jacob vindo mais tarde, quando Lavan quer enganar ele sobre os carneiros que ele vai ganhar sobre os últimos seis anos que ele trabalhou, Jacob vindo, não ficou assim, devendo, vai lá, briga de volta, e não deixa, não deixa Lavan enganar ele. Nessa vez, não somente que deixou lá, vai enganar ele. Ele vai lá, ele trabalha sete anos depois que ele está casado com o Rachel. Mais sete anos com confiança, sem perder um dia. O que está acontecendo? Yaacov, você gosta tanto de trabalhar? Não sabemos disso. O que está acontecendo? Então a gente sabe que as matriarcas eram mistérios. A gente sabe que eles não poderiam dar luz a Shem. Deus fez um milagre para Sara ter Yitzchak, para Rivka ter Yaakov e Esav, e para Rachel ter Yosef. A única que não precisava disso era Leá. O que aconteceu? A gente sabe que um dos motivos por era eram um mistérios, que Hashem queria, já que Sara era filha de Rasha, de Aran, Rivka era filha de Betuel. E, e, então, eram, os pais eram um rechaim. A Shem queria cortar a influência que tinha dos pais para os netos. Como se fosse dos pais, não precisar ter filhos, porque são externos. Então, agora vai ter um milagre que eles vão ter filhos que não vão ser conectados com os avós que eram rechaim. Por isso, não poderiam ter filhos. Vem, Jacob, está sabendo disso. E não quer esperar, já estava velho. Não quer esperar muito tempo, como Sarai esperou. 90 anos deu luz. Não queria esperar tanto. Se, se Rivka esperou muitos anos para ter filhos. Então, não quer esperar o que ele faz. Ele fala, eu vou cortar a conexão entre Lavan e as filhas dele. Como? Eu vou trabalhar. Como se fosse comprar Rachel. Verdade, não queria para mas queria comprar Rachel. Rachel, depois que eu vou trabalhar, o, mais, o maior capricho que eu posso. Então, não vai ter mais conexão. Vai diminuir a conexão do Lavan com Rachel. E aí os filhos de Rachel não vai ter a influência de Lavan. Isso era a ideia de Jacoba Avino. Quando vem Lavan e fala, olha, todos os sete anos era para casar com Leá. Jacoba vino não pode brigar com ele. Porque se ele vai brigar com ele, vai pegar Rachel sem trabalhar. Talvez ainda Lavan tem razão e tenha influência do pai sobre Rachel. E vai ter influência sobre os filhos. O que ele faz? Ele vai trabalhando sete anos. Mais sete anos com capricho maior. Assim que não vai ter mais conexão entre Lavan e Rachel. Então agora a gente pode entender muito bem. Já que Jacobino trabalhou sete anos os primeiros, era para Leá. Depois que ele de casa com Leá, Leá imediatamente ficou grávida e deu luz. Já não tem mais conexão do pai Lavan. Pode dar luz, os netos vão sair 100%. E depois, quando o Yosef nasceu, depois de sete anos exatamente, terminou sete anos de trabalhar para Rachel, nasceu o Yosef. Agora pode nascer o Yosef. Antes disso não poderia nascer o Yosef, porque ele não terminou de desligar a conexão do Lavan. Então não pode agora ter filhos. Só depois disso vai poder ter filhos. Isso era a missão de Jacob Avinu. De trabalhar no campo para quê? Para desligar a conexão de Lavan. E por isso, mais tarde, quando Lavan corre atrás dele, o que ele fala? Por que ele fica tão bravo? Ele fala: Abanim banot benotais Minhas filhas são minhas filhas. E meus filhos são meus filhos. De que filho você está falando? São os netos dele. O que ele fala aqui? Ele fala, mesmo que você trabalhou, você não desligou minha conexão. E se minhas filhas são minhas filhas, então os netos são meus netos, eu vou ter sempre uma influência negativa sobre eles. Vem, Jacob, a fala, olha bem, você não pode falar nada, porque não falta um dia, não falta um momento, não estou te devendo nada. Então, por isso, não, você não tem nada a ver com... Meus netos. Isso era a missão de Jacob Avino. Por isso precisava os anjos. A missão dentro do... Do campo. Dentro com os carneiros. Com tudo isso. Mesmo nesse lugar. Tem uma missão espiritual. Jacob vino que pre, representa cada judeu. Jacob e tinha metade da vida dele. Dentro do estudo de Torá. E depois como se fosse trabalhando, para mostrar que cada judeu, judeu, tem uma missão, não importa onde ele está, se ele está dentro do estudo, estudando o doutorado o dia inteiro, mas mesmo que ele não está estudando o dia inteiro, mesmo que ele está lá no campo trabalhando, mesmo que ele está no trabalho no escritório, tem uma missão, pode fazer do Shashem pode se comportar, todo mundo vai vão, vão ter exemplo dele. Mesmo assim, indo trabalhar no escritório, tem uma missão espiritual. Todos nós temos uma missão espiritual e podemos fazer nossa missão espiritual, mesmo dentro de um mundo muito material. Shabbat shalom.